Uh, a gente tem uma secretária que talvez seja a secretária que mais apanha na administração, e injustamente, a Isabela faz um trabalho dentro da possibilidade dela muito bom, e eu não consigo entender qual que é a lógica do Compact para arrumar tanto pelo em ovo e encher tanto saco. Na hora que tem que fazer o trabalho dele, de preservar o patrimônio histórico, de impedir um prefeito de enfiar um pórtico ridículo no calçadão, sem autorização, o Compact se cala. Na hora que precisa revitalizar uma, uma área da cidade que é palco de prostituição, de abandono de animais, de tráfico de drogas, de tudo que é errado, e na hora que você tem uma iniciativa excelente do governo do Estado que poderia resolver o problema ali ocupar o Morro do São Bento com coisa boa, vem esse bando de xarope que quer fazer politicagem em cima de uma situação, vem barrar obra, vem embargar, vem encher o saco da administração, e deixando o patrimônio histórico da cidade a ver navios. A Ribeirão não trata... A gente tem um museu que está fechado há, há seis, sete anos e que não está funcionando. E aquilo é patrimônio histórico. Esse museu, o teto caiu por falta de cuidado. E o Compaq não fez absolutamente nada. Permanece silente, quieto, caladinho, deixando a coisa acontecer. Quando você tem a chance de melhorar uma área, de trazer desenvolvimento de impedir o tráfico de drogas de tirar a prostituição feminina e masculina que tem naquela área de ocupar aquilo com gente de mudar a vida das pessoas comprar que vem encher o saco e reclamar ou faz tudo ou não faz nada parece uma indignação muito seletiva com uma causa muito específica e eu fico me perguntando será que é porque vai dar mais trabalho para o funcionário da cultura?